Olá, sejam todos muito bem-vindos à estreia do Let's Talk Pink, uma parceria da Genial com a Zeferino. Aqui a gente vai falar de carreira, sucesso, de mulheres de sucesso, de investimentos e muito mais. E para essa nossa estreia, a gente convidou a Daniela Pelipas, que é uma das fundadoras da Bolo, de... Bolo da Madre. Tudo bem, Daniela? <risos> Tudo bem, Denise. Que alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Muito animada com esse bate-papo, viu? Nana, ah, muito também. feliz pelo convite. Obrigada, né? Ai, né essa essa plataforma, tá esse primeiro episódio. Joia! então, o, também o nosso convidado hoje é o Nana Bafu. A, gente, a nossa ideia é chamar só mulheres, mas o Nana está aqui meio de penetra? Não, não está penetra aqui. O Nana ele é cofundador e principal executivo da NVH Studios, que é dono da marca, Zé então a gente quis que ele viesse aqui para explicar o porquê desses nossos encontros, o que a gente vai falar, qual que é a intenção. O Nana, super obrigada, viu? Obrigado, Denise, obrigado, Daniela, para aceitar o nosso convite. Bem-vindo, bem-vinda a todo mundo para este live. É, então vamos lá, gente, o então, que é o seguinte. Mano, comece explicando por que que nasceu o Let's Talk Pink, qual que é a intenção, o que, que a gente vai falar nesses nossos encontros mensais, como é que vai ser isso? O Let's Talk Pink, a Denise, nasceu como uma, uma, uma ideia simples, que é a marca Zeferino, realmente, além de ser uma marca de sapatos muito lindos, bonitos, é um lifestyle, uma marca de lifestyle, uma marca que representa... Mulher, mulheres fortes, e a forma que essas mulheres querem viver. E a gente pensa que a gente, como a marca que está inserida na, nas vidas dessas mulheres, tem que trazer algo a mais do que sapatos lindas Então, nasceu o Let's Talk Pink como uma plataforma de bate-papo sobre assuntos financeiros profissionais. E a gente, com essa parceria com a Genial, que é uma das grandes bancos de investimentos é, no país. A gente entende que a gente pode trazer conteúdos ricas para essas mulheres, para os nossos clientes, para o mundo, para qualquer mulher que se enxerga diferenciada, que se enxerga poderosa, que gostaria de realmente é, crescer, inspirar outras mulheres, aspirar para uma vida mais mais segura, mais estruturada. A gente entende que é Let's Talk Pink é uma plataforma que ajudaria isso. Então, vai. A gente vai fazer uma curadoria cada mês, trazendo gente forte como a Daniela Pelipas para falar sobre esses assuntos diversos no mundo de investimento, empreendedorismo e crescimento profissional. Então, isso é o primeiro episódio. Eu estou muito satisfeito com tudo. Eu agradeço muito a parceria com o genial e obrigado Daniela também para ficar aqui conosco. Ah, que joia. Então, eu já vou abrir, pedindo para a Daniela falar um pouco do negócio dela, que o Bolo da Madre cresceu bastante, é uma empresa relativamente nova, mas que cresceu bastante, tem 40 lojas pelo país. Conta um pouquinho da história do seu negócio, Daniela, por favor. Denise, nós estamos chegando aí em 70 lojas esse ano, de lojas inauguradas, Desculpa, né? Desculpa, eu estou desatualizada, ainda bem que você está aqui para me atualizar. Mil, ah, mil 70. É, são 70 as lojas, né? A gente inaugura até o final do ano, aí chega nesse número, né? Já tem vários, ainda tem mais contratos ativos da marca, mas a gente está aí nessa expectativa e é super feliz com o crescimento da Bolo, principalmente nesse período aí de pandemia, pós-pandemia, né? Então, a Bolo da Madre ela nasceu em 2013, na cidade de Jundiaí, e daqui a pouco ela faz oito anos, é uma marca relativamente nova no mercado, né? é uma loja, a gente entende que uma marca estar tá bem consolidada, com, é, é, leva de 10 a 12 anos, né? então, estamos aí, continuamos trabalhando o tempo todo com a Bolo da Madre, no sentido de fortalecer cada vez mais a marca e o posicionamento e alcançar cada vez mais clientes com a bolo. Como é, como é que foi atravessar essa essa esse período de pandemia? Imagino que deve ter caído os movimentos nas lojas, mas vocês têm delivery, como é que vocês funcionaram aí para segurar a onda nesses dois anos aí de pandemia? Denise, então, a, pan, a pandemia, ela surpreendeu muito a gente, né, eu acho que é, foi um momento assim, nós tivemos um faturamento, o faturamento da, da rede toda aumentou em quase 60% de 2020 para 2021, né, abrimos nesse período quase 20 lojas, né, então, é, nesse período de pandemia, é, nós só nos fortalecemos. O bolo ele é um produto muito afetivo, né? o bolo ele já é blindado, né? ele, tem, ele tem uma blindagem que é de experiência, né? de, de, de, que é de encontro, de que é estar tá acessando a família, que é estar tá na casa dos, né? da, da, da maioria dos brasileiros. Né? O bolo é um produto conhecido. Então, no momento de pandemia... É, a gente já tinha aí já já estávamos nos preparando para o digital né já estávamos aí pra, é, trabalhando com plataformas de delivery quando chegou a pandemia a pandemia só ativamos e, e acessamos aí é, cada vez mais os nossos consumidores porque a capilaridade do produto aumentou através dos aplicativos né de entrega então cada vez mais a, o faturamento da marca está aí projetado é, para estar tá até Praticamente 80% nesse período de pandemia e é curioso aqui no seu caso, Daniela, porque você é, meio que une duas coisas é, fala que é extremo e meio exagero, mas tipo assim, é o bolo que é aquela coisa afetiva que você falou que a gente lembra Sim. da avó, né? Que fazia Sim. o bolo. Sim. E com essa coisa de você usar é, também sapatos da, da Zeferino, por isso que a gente chamou assim, ah. sucesso sem sair do salto. É, Vida maravilhosa toda em cima do Zeferino. É. Né? Ah, exatamente. O Zeferino, a gente quer tá, essas As mulheres de hoje, né, nos seus negócios, elas, elas querem estar tá bonitas, empoderadas, e a gente inspira muito nossas mulheres, né? A maioria das nossas franqueadas são mulheres, né? 90% das nossas franqueadas são mulheres. Então, a, a intenção é estar sempre inspirando no formato de negócio, é, através do nosso, da maneira como a gente se comporta, né, também, estilo, e é muito bacana. Mas a bolo é, é aquilo, aquilo que eu falo, né, que eu falei e reforço, o bolo ele é um produto muito afetivo, né? o bolo ele, ele, ele fortalece as relações humanas. Né, o bolo, ele participa de encontros, ele participa de comemorações, ele participa do dia a dia da casa, da casa. Então, o bolo é um, é um produto já blindado pela experiência de memória afetiva, de comemoração, de encontro, de, desse fortalecimento de relações humanas. Então, é muito gostoso trabalhar com o bolo da madre, e a gente percebeu justamente nesse período de pandemia, onde né, tudo estava... Tudo tão incerto, né? Tudo. É, é, é, não tinha, a gente não tinha certeza de nada, né? Num, num ambiente de tanta incerteza, de tanto medo, né? numa crise sanitária, uma das maiores, né, dos do, do, né? últimos tempos do mundo, a marca se fortaleceu nesse período. Então, eu acho que só vem aí provar que o produto, né? o bolo, né, é, é um produto que acessa muito a família brasileira. Maravilha. Então, eu queria falar agora um pouco de finanças. A gente colocou ali no título, relacionamento sério com as finanças. Sim. Então, vamos lá. Como é que é a, a, tua, a tua ligação, como você toma conta do seu dinheiro? É você mesmo que toma conta do seu dinheiro? Ou você é daquelas pessoas que pedem um conselho aí pro primo, pro marido, pro namorado? Como é que é isso na sua vida? Não, eu, eu que cuido do meu dinheiro, né? Confesso que eu não entendo tanto aí de investimentos. Eu sou uma investidora é, mais, mais, né, mais contida, né? né, e agora eu estou aí buscando é, apoio, né, para estar tá, tá entendendo um pouquinho mais, estudando mais, porque eu quero estar tá aí diversificando os meus investimentos, né, mas eu que cuido do meu dinheiro. Sempre foi assim, Sempre foi ou essa é uma coisa nova para você também? Não, sempre foi, Denise, sempre foi. Eu sempre tive que começar a trabalhar muito cedo e, e cuidar das minhas finanças, né? Então, claro que não é algo novo, né? Acho que as mulheres, elas não foram incentivadas a isso, né? A cuidar do seu dinheiro. Elas não foram incentivadas a investimento, né, a mulher tinha um outro papel, né, né? algumas décadas, isso é algo novo, é algo que tá está acontecendo agora, você ser incentivada a estar tá investindo, a cuidar do seu dinheiro. É, é, é percebido que muitas mulheres, mesmo as que trabalhavam, né, que tinham acesso a trabalhos, cargos de liderança, né, tinham suas profissões, quem cuidava do dinheiro delas? O marido. Né, elas, mesmo elas trabalhando, é, o dinheiro era para para estar ali, elas utilizavam esse dinheiro para estar cuidando delas ou da casa, né? E quem cuidava da, do investimento era o marido. O dinheiro dessa mulher mesmo, ela estando no mercado de trabalho, ela utilizava muitas vezes para cuidar da aparência, para cuidar dela, né? Da casa bonita. Então, isso, claro, estou falando isso é, sem, sem, sem um recorte de classe e raça, tá? Né? Então, estou falando de mulheres que têm esse privilégio de estar já no mercado de trabalho, num cargo de liderança, utilizando os seus né, o seu dinheiro para isso, sem aí estar é, tá aí... Né, não estou aí falando desse recorte de raça e classe, né? que existe em Não, eu te entendo, tipo porque... É, você tem toda a razão. Além de, tem além de gênero, razão. né? né é, não, tem toda razão. opressões. E... Demais e assim e eu sei assim a gente sente se que começar a falar dos dramas financeiros de mulheres de todas as classes aí assim a gente você vê a coisa desde você subindo uma favela você vê a quantidade de mães chefes de família que tem que bancar sozinhas filhos de diversos casamentos que os pais desaparecem aí é um outro problema é um outro é, é, é coisa grave que a gente também como mulheres e o Nana aqui também representante da ala masculina como privilegiados que somos, por, né? porque Sim, na, na vida do brasileiro, que, que somos, né, gente? Vamos, a gente também tem que ter um olhar atento, e eu sei até que o Bolo da Madre tem uma, uma, uma campanha também social, é muito interessante, quero que a gente fale sobre isso depois. Mas, ah, mas você tem alguma história assim, mais curiosa, Daniela, de quando você... Porque, por exemplo, eu, quando era bem novinha, hum. eu... Eu tive título de capitalização, eu tenho isso no meu currículo. <risos> Porque eu queria juntar dinheiro para pagar o cursinho da minha irmã. Aí eu hum. tive título uhum. de capitalização e toda orgulhosa, juntei Olha. esse dinheiro, ganhei nada, juntei esse dinheiro e paguei ah. o cursinho da minha irmã. Mas você tem assim, alguma, algum, alguma história curiosa para ah, você tinha... contar para a gente? Curiosa nesse sentido de investimento? Não. É... Eu sempre guardei o dinheiro na poupança, né? para comprar meu primeiro carro... Né, para ter o meu primeiro empreendimento, eu sempre fui empreendedora, tive loja, comprava roupa, vendia roupa, então sempre fui empreendedora, então guardava meu dinheiro para investir é, em alguma coisa para vender, né? Então, esse, esse era o meu tipo de investimento. Hoje, cabolo da madre, né, fui mambeira, assim, comprava as coisas, pegava dinheiro, juntava o um dinheiro, ia lá comprar coisas para vender e fazer dinheiro. Então, esse era o meu tipo de investimento. Ah, comprava do Brás, bom retiro, esse tipo de coisa. Mas é para mim sempre, antiga o meu, o meu melhor investimento sempre foi negócios. Então, hoje eu estou olhando para outras... Né? Assim, negócio é algo que sempre, para mim, fez muito sentido, né? de venda, varejo. Então, não tenho nenhuma história curiosa nesse sentido. Sempre investi, guardava, poupava uma quantia, mas para gastar logo, assim né para comprar algo, né? um consumo meio que imediato. Hoje eu já tenho uma outra mentalidade, até porque é necessário. tenho hoje só a Bolo da Madre, eu quero diversificar os meus investimentos, seja em negócios, sejam aplicações, outros tipos de investimentos. Ainda estou naquela fase de, de reserva de emergência ainda, porque eu comecei a Bolo da Madre é, com uma mão na frente e outra atrás. Eu vendi um carro para montar a Bolo da Madre, né? Então, e a, desde então, eu intencionei, nós intencionamos a Bolo da Madre, é, não para ser uma empresa onde você teria divisão de lucros, onde você estaria olhando DREs, mensais, semestrais. Nós intencionamos a Bolo da Madre, desde o início, ela nasceu como um modelo de negócio no formato de franquia, como para participar de rodadas de negócios para o evento de liquidez. Então, desde então, é só investindo na marca. Então, eu tenho um prolabore bem pequeno, bem, bem pequeno para ali, para, para atender né, as minhas necessidades, mas não há algo que nada que eu possa fazer extravagâncias e quando eu quero, desejo alguma coisa, eu tenho que fazer, cuidar de uma aplicação, vou viajar, vou comprar alguma coisa e aí eu faço... Mas eu sou muito conservadora ainda em investimentos. Até porque eu, eu tô ainda investindo na Bolo da Madre, né? Então, estou é, trabalhando o equity da empresa. Tá assistindo, é, só para a gente explicar para quem está assistindo, é, tá assistindo, o que seria um evento de liquidez? Eu estou preparando a Bolo da Madre para rodadas de negócio, para estar tá participando aí, colocando né, a Bolo é, na possibilidade de investidores. Né? Ah, tá então, joia. primeiro, tem uma etapa anterior, um evento de liquidez. Né? Uma empresa, quando ela tem... Você tem uma empresa, né? Você trabalha o equity dessa empresa antes de você estar trabalhando a retirada, você não está pensando é, no seu, nos seus dividendos, nas suas divisões, na divisão de lucro, não está pensando num DRE mensal, um DRE semestral, né? a proposta do nosso negócio nunca foi essa. Então, ela, quando a gente fala que ela é preparada para um, um evento de liquidez, para uma rodada de, de negócios, é porque a gente está trabalhando o equity dela, hoje ela tem um valuation milionário, a empresa, para que ela possa futuramente atuar aí nessas rodadas de negócios. Então o bolo ainda está né? tá crescendo, de... ainda não está partindo o bolo, é, ainda está na é, fase de é, crescer. Ele está crescendo, é, ele está crescendo. Eu falo que o tempo ah. todo a gente está ali queimando caixa, porque a gente está cada vez realmente valorizando aí, querendo que a gente trabalhe mesmo, é, que cada vez aumentar aí o valuation da marca. <risos> Ô, Nana, você que é americano, bem, os americanos têm assim mais educação financeira. Não sei se é bem educação financeira, mas americano está mais acostumado com investimento, né? A gente vê as, aquelas famílias de classe média normais, aquelas velhinhas de Miami, todas investindo na bolsa tal. Então, assim, você também sempre teve educação financeira ou você também tem algum caso para contar aqui para a gente? Olha, eu, é interessante, mesmo que eu sou americano, eu nasci na África, sabe? E aí, aonde é, eu aprendeu esse negócio de investimento, em minha mente, foi meu pai. O pai foi empreendedor. Então, desde eu tinha 10 anos, eu vi ele sim, tipo montando negócios, cuidando negócios. Aí, uma vez, por exemplo, eu tinha 12 anos, ele tinha um negócio de aluguel de tratores, né? Eu acho que o Brasil também tinha esse negócio. Ele tinha uma frota de tratores, ele alugava no interior, interior, e acaba acontecendo que o cara que tocava, assim, de cada mês, cada dois meses, ele vem na cidade capital onde a gente morava e prestava contas. Mas às vezes, quando ele vem para prestar conta, meu pai não está aí. O cara vai prestar conta comigo, com 12 anos, me explica tudo como foi. Tal é foi engraçado, né? Um cara na né? época, eu acho que o cara deve ter com 45 anos aí, prestava conta comigo. O que aconteceu? O trator quebrou, tinha que aceitar isso, aquilo, tal, tal, tal. Aí eu guardava tudo isso, escrevia tudo. E quando meu pai. Voltou e aí, eu falei com ele tudo isso. Então, eu aprendeu esse negócio de DRE, né? De uma forma simples, né? O que você recebe de aluguel, gasta de, de gasolina, de o motorista, tudo isso. Então, eu comecei a aprender isso. Então, desde criança, eu tinha uma sensação um pouco como é que funcionaria. Então, quando eu cheguei nos Estados Unidos, eu estudei economia também. Eu fui diretamente para o mercado capital, onde eu trabalhou Conselheiro, grandes empresas, como fazer investimento e tal. Mas eu acho que lá, é, algo que aqui no Brasil está crescendo muito, é que lá, é, a classe média é, também participa no mercado capital através de ações. Eu acho que o Brasil ainda está crescendo. Eu vi um número que é interessante. Aqui no Brasil, eu acho que 2 ou menos de 20% da população participa no mercado capital. Assim. Nos Estados Unidos, uhum. já chegou 40% e pouco. É, percento da população participar no mercado capital. Então, aqui tem muita oportunidade, né? É, em termos de investimentos, várias formas de investimentos, e até no seu caso, Daniela, talvez você saiba, talvez não, mas você está fazendo um investimento de bolo da madre que chama uhum. private equity. É private equity, Sim. né? Eu tô trabalhando, o meu foco é isso. A Bolo da Margem isso. nasceu com essa proposta desde o início. Isso, é private equity, é. né? E aí tem Sim. public equity, que são ações, e tem outras títulos de Sim. captação. Até seguros poderiam ser investimentos, entendeu? Então, Sim. acho que é aí, Sim. pessoal no Genial, eles estão crescendo, ajudando. Sim. Inclusive, esse canal, Denise, é para educar as pessoas, né? Como se mais contas, entendeu? Então, essa história da minha infância me ensinou muito a parte do negócio, como que toca, veja, gasta, tal, e você vai ter que ter estômago forte, né? Porque não é, não é uma brincadeira esse negócio de investimento. Não, não é você apresenta uma marra, então, lá criança, né? E depois foi Isso. estudar no banco da escola mesmo, né? Diga, Daniela, hum. desculpa te interromper. Não, e né eu acho que essa educação financeira é muito importante, né? E o Nana hoje é né, uma pessoa tão... É uma, uma, uma, uma personalidade, né, da qual a gente admira tanto em negócios, tecnologia, né, uma potência, e um homem tão, tão forte, né, estudou desde pequeno, conhecendo isso daí hoje, essa personalidade no, nos negócios, em tecnologia investimentos. O Nando, que você, como você vai para no Brasil? É, eu perguntei isso pra anos. ele. 10 anos, eu tô aqui no Brasil faz 10 anos, sabe? O que você vai fazer aqui, é? Olha, essa história é uma história longa, mas deixa eu te contar. Acaba acontecendo <risos> é o seguinte, é, no, no, na década de 2000, eu fui uma das pioneiras de negócio chamado chama Data Center, hoje em dia não existe mais. É, hoje em dia a Amazon pegou aquele negócio de cloud, mas na época tinha negócio onde você montava uma estrutura, aí tinha tudo essa computação, máquinas lá, que rodava e no começo do internet... Você fazia isso através de data centers. E, na época, nos Estados Unidos, tinha 50 dessas só, 50, e cada estado tem um ou dois. E aí, uma dessas é, 50 foi a minha, né? E aí eu tocava tal, tal, tal. Aí eu fez negócio através disso. Na época... Aí eu acho que o povo no Brasil tinha uma empresa aqui, antiga empresa, Syncop que era parceiro do Sun Microsystems, né? Na época foi... Uma fundação de data center e tal, e ele estava precisando reenergizar, fazer um negócio de inovação. E o povo me achei, não sei como que ele me achou, mas me achei, me ligou. <risos> e aí eu tinha curiosidade, não conhecia nada do Brasil, eu tinha curiosidade, venho aqui fazendo diligência, tudo isso, eu achava interessante, eu achava que eu podia agregar uma certa valor, aí venho aqui no Brasil com uma visão de construir uma empresa que vai ajudar outras empresas se usaram tecnologia para se transformar. Então, isso que me trouxe para o Brasil. Aí eu vi tanta oportunidade, e uma das coisas que me chamou muito a atenção no Zeferino é que o mundo de marca, é, numa certa forma, tem é, uma, uma similaridade com o mundo de tecnologia, que é muda muito, rapidamente, tal você tem que entregar algo bacana. E aí isso também me chamou a atenção, quando a gente teve a oportunidade para... É investindo na marca Zeferino, é, a gente viu que é uma marca potente, uma marca que realmente fala, relaciona com mulheres, com com, com visão, com... é uma marca que realmente é, conecta com a forma que essas mulheres diferenciadas querem viver a vida deles. Então, a gente se juntasse com essa ideia, vamos é, inserir a nossa vida com a vida dessas mulheres e foi isso então a gente está aqui fazendo esse trabalho e, e Brasil vocês sabem que Brasil é um soft power enorme é né quando você fala de soft power Brasil é forte né o povo gosta do Brasil né então é, eu acho que e, e parte do que o povo gosta do Brasil é que essa essa essa visão que o povo tem do mulher brasileiro né forte chilosa sabe tudo essa visão que o mundo tem no Brasil eu acho que Exequinho não remete isso, entendeu? Então é, tá sendo muito interessante dez anos, né? Aprendendo a língua porque eu sou de de de, de país que não falava português, né? Então eu tinha que aprender hum. português aqui no Brasil e tinha que aprender tal como que é a cultura, tudo isso. Mas foi dez anos aí depois você se acostuma, né? Então, hoje em ah, dia... Ah, você já fala eu... muito bem. Você já está um fala sucesso, Nana. Bem. Obrigado. Eu tô, estou tô residente <risos> oficial no Brasil, então eu me sinto em casa quando eu estou aqui. <risos> ah, que bom. O Daniel, Essa conta energia é falou... gostosa do Nana. Ah, ele é, é. ótimo. Agora, é, conta para a gente um pouco... Você falou que você, você começou, sempre teve esse, esse espírito empreendedor, que você ia lá, comprava as coisas para revender e tal. Quais, eu queria que você falasse um pouco sobre alguns hábitos é, sobre alguma coisa que você teve que desenvolver, o que você acha que ajudou a você a crescer, tanto como empreendedora e agora também como investidora? Né? O que, que você acha que é legal de ter de hábito para poder chegar aos objetivos financeiros? Ah, com consistência, né? É, você, eu, eu adquiro habilidades, Denise, o tempo todo no meu negócio. Eu falo que o tempo todo eu estou adquirindo habilidades que eu, que eu nem imaginava que eu poderia ter, né? O, o, o meu negócio puxou para isso, eu não fui preparada para ter uma bolo da madre, né? É, são 70 lojas e números, né? uma marca hoje valorizada, é, é, com tantos franqueados. Então, o tempo todo eu tenho que estar tá adquirindo muita habilidade, mas a maior delas é a disciplina tem que ter disciplina mesmo quando você vai pensar numa necessidade de investimento que você deseja ter algo você tem que ter disciplina né abrir mão de muita coisa para ter aquilo né abrir mão de várias coisas para ter a bolo da madre continua abrindo né porque é, eu trabalho trabalho muito tem aí um movimento que que você tem que estar ali o tempo todo focado naquele negócio naquele trabalho eu falo que eu acordo é, e durmo pensando em Bolo da Madre, né? Então, a disciplina com o seu negócio, acordar cedo, trabalhar assim, não tem milagre, não existe milagre, é se dedicar diariamente, tem que ter a constância, sabe? Tem que estar ali adquirindo cada vez mais habilidades e se aprimorando cada vez mais em cada uma delas. Por exemplo, eu, por mais que eu intencionei a Bolo da Madre para o sucesso, porque ela nasceu já como modelo de franquia, com manual de franquia desde a primeira loja, né? eu intencionei isso, né, desde então, reforço, eu nunca pensei em dividendos, né, nunca pensei em, né, em divisão de lucros, né, em DREs mensais, semestrais, é, você tem que estar tá ali o tempo todo é, pensando em fortalecer aquela, aquela marca, né, investindo o tempo todo naquilo ali. Então, o que, que faz isso? É você não parar nenhum minuto de pensar, de estudar, de, de, de se autoconhecer, e tem que ter muita disciplina, e trabalhar mesmo, né? Tem que trabalhar muito, não tem outro milagre. É, é, as habilidades, eu acho que hoje, que faz todo sentido para mim, é a disciplina, é a disciplina, disciplina oh. mesmo, né? De Daniela. horário de trabalho, né? De horário... Ah, eu, eu acordo, eu gosto de acordar porque eu gosto de uma rotina matinal tranquila. Eu acordo 5 e meia da manhã porque eu gosto, eu gosto de ter uma manhã lenta. Eu não acordo 5 e meia para estar tá indo para a academia, para estar tá meditando, nada disso, gente. Eu acordo porque eu gosto daquela manhã confortável, porque oito horas até seis horas, sete horas da noite, não para, não para. É o tempo <risos> todo você dando suporte para sua equipe, para os seus colaboradores, ou abrindo conversa, se Então, é assim, esse momento de manhã, né, essa parte da manhã, das 5h30, das 7 h é o momento meu mais lento do dia, que eu me coloco para estar tá aí tomando um café confortável, estando na minha casa, quando, quando eu tomo meu filho, eu levo ele na escola, mas depois não tem, não tem... não tem, é, é, é, São momentos assim, que você trabalha muito mesmo, e mesmo quando você uhum. não está trabalhando, você está no raciocínio, de trabalhar e pensar no seu negócio e fazer como que eu posso fazer mais, né? É aquela hum. mente de empreendedor, aquela mente de investidor. Como eu vou ganhar Agora, mais é... dinheiro? Ô, Daniela, e a gente estava falando sobre, às vezes, mulheres que delegam para outras pessoas tomarem conta da grana delas, né? E isso é uma coisa muito comum. Eu vejo exemplos Sim. perto de mim, mulheres que Sim. eu acho super emancipadas, super batalhadoras, maravilhosas, que não querem pensar em dinheiro, passam o dinheiro para o marido cuidar, ou então mulheres assim também que estudaram para caramba, viajadas, moraram fora, tal, não entendem nada de investimento, nada. tem têm maior preguiça de entender. Então, o assim, que, que você acha? Assim, é, faltou educação financeira, o que, que você gostaria de ter aprendido cedo sobre finanças que não te ensinaram? Qual que é a falta que você acha que faz uma educação financeira para as pessoas de modo geral e as mulheres em particular? Ah, eu acho que nós não fomos educadas para isso, Denise. As mulheres elas foram condicionadas a não intencionar o sucesso, a não intencionar encargos de liderança e muito menos ambicionar, esse, é, é, né, ter essa ambição de estar tá fazendo dinheiro. Né? Elas não tiveram esse tipo. Há a, a, a, a décadas, atrás, né? isso está sendo agora mais é, falado, divulgado, apresentado para as mulheres. Né? A das das mulheres, né, a realização estava nos filhos, num casamento, ou quando tinha uma profissão e tinha os rendimentos dela, como eu falei, elas usavam esse dinheiro justamente para cuidar da aparência, cuidar da casa, não pegava esse dinheiro para investir, porque nós não fomos educadas a isso. E eu acho que hoje essa nova geração está é, diferente, né, e as mulheres que, como eu, que não tiveram essa, essa educação financeira, é tiveram muito prejuízo, eu estou tendo que correr, correr atrás desse prejuízo, né, porque eu não tinha esse conhecimento, não tinha esse conhecimento, claro que com a Bolo da Madre, né, é o meu primeiro negócio de sucesso, sempre trabalhei muito, ralei muito, outros negócios, já quebrei em outras, outros negócios, hoje a Bolo da Madre é o meu primeiro empreendimento de sucesso, mas ainda eu estou trabalhando o investimento dela, né, e... e o equity da empresa, né? Então, agora eu estou entendendo muito mais de negócio, eu busco entender de negócios, eu busco entender de investimento, confesso que ainda sou muito conservadora, né? mas estou aí buscando ferramentas para que isso venha cada vez mais é, fazer parte do meu dia a dia, porque faz muita diferença. Uma mulher, quando ela cuida do, do seu próprio dinheiro, quando ela cuida das suas próprias finanças, né, é uma mulher que ela é dona da própria vida, né, a vida é dela, Sim. né, ela é diferente, ela se empodera com isso, né, e, e é importante, por mais que seja uma reserva pequena que seja, essa mulher tem aí é, é, essa, essa, essa organização de estar cuidando do seu dinheiro, né? que isso faça parte cada vez mais de todas as mulheres, que as mulheres possam realmente é, ter essa educação financeira para que elas possam, cada vez mais, a autoestima melhora, você se sente mais segura quando o dinheiro está na sua mão, né? Você a partir do momento que você tem uma reserva de emergência que seja, você não tolera qualquer casamento, você não tolera é, qualquer abuso, você... Tem, você quando tem uma oportunidade, você fala, nossa, posso realizar, né? Então é bem diferente, eu acho que, para mim, faltou, é, isso está tá acontecendo agora, e cada vez mais se faz necessário uma plataforma como essa, as plataformas de sentido de educação financeira. E, e, ah, e Daniela, ó, nossa, tem razão. Vai lá, eu Nana. Tô, eu estou curioso, assim, é, quando você está com suas amigas, tal, mulheres como você, com... É, trabalho forte, mulheres que estão tá cuidando da vida dele, delas. Vocês discutem esse assunto de investimentos ou mal? Então, não com todo mundo, não. Hum. Com poucas mulheres. Poucas mulheres estão preparadas para estar tá falando desse assunto. Né? Se fala é, realmente aquilo, mulheres, como a Denise falou, mulheres bem-sucedidas, um marido, outra pessoa, cuida do seu dinheiro são poucas né mas elas estão refletindo está tendo uma provocação no mercado através dessas plataformas através dessas conversas né através de está tendo uma provocação diferente que elas estão buscando entender mais elas estão é, é, estudando esse mercado para que elas possam fazer seus próprios investimentos ou até mesmo desenhar seu, é, os seus próprios sonhos né sonhos a curto, médio e longo prazo, se faz necessário, seja qual for, né? seja para comprar um carro ou iniciar um, o próprio negócio, para fazer uma cirurgia, né? Não sei. Tem tantas aí possibilidades <risos> para você investir, porque são seus sonhos, né? né? Às vezes, quero fazer uma cirurgia plástica, vamos então, vamos pensar nisso, investir, né? E pensar no investimento para isso. Então, as mulheres estão tá tendo, eu acredito, até mesmo com o canal da Genial, eu eu, né, eu abri minha conta na genial, hein, gente? E aí eu vejo não entendi muito mais de investimento, porque tá tendo uma provocação no mercado. As redes sociais estão falando sobre isso. Então as mulheres hoje, elas estão mais atentas a isso sim, Nana, mas elas falam mais de roupa e sapato mesmo, Nana. <risos> e sabe, olha só, gente, que a, a nossa audiência aqui no, que o YouTube deixa você medir tudo, né? A nossa hum. audiência aqui no canal é de 85% masculina, só 15% feminina. Nossa, Eu espero nossa. que essa nossa iniciativa aqui, do Let's Talk Pink, possa trazer mais mulheres aqui inscritas Sim. no nosso canal. Né, Nana? Ô, Nana, você que é estrangeiro, que tem um olhar assim, bem, você está aqui há 10 anos, já conhece bem, mas o que você acha que poderia ter algumas iniciativas para melhorar a educação financeira aqui no Brasil? Olha, eu acho que é, no primeiro lugar, as plataformas como essa, as parcerias como essa, onde uma, uma empresa como o Zeferino, que trabalha muito com mulheres, é, fazendo essa parceria com Genial, eu acho que é inovador. Eu acho que e, e, com tudo modesto, modesto a par, eu acho que não tem uma parceria dessa no país. Onde uma empresa de moda, marca, não, não. Fez uma. É, não tem. Então, isso tem que ter mais disso. É, a gente espera que isso vai trazer mais gente para começar essa educação financeira. Isso é o ponto um. Segundo ponto, eu acho que é bem importante, é que a gente tem que começar a criar é, ambientes com conforto para que as mulheres conseguem se sentem confortável para falar, né? Então aquela coisa tudo de ah vamos fazer alguma coisa onde um cara lá com um terno gravato está lá tentando fazer aquele negócio sério, eu acho que não funciona, porque aí não isso acessa, intimida. né? Não, exatamente intimida as não pessoas. Não acessa. O povo, é. Isso o povo acha que ah, talvez eu não estou pronto, então tem que ser bem leve, Dani, Denise, tem que ser bem leve assim, até misturando é, sapatos, bolos, sabe? Aquela coisa para o negócio ficar bem acessível. Então, eu acho que só não foi o caminho certo. Tem que fazer mais disso, entendeu? Aí a gente é, se conecta, é, né? De uma forma que o povo é. começa a prestar um pouco atenção. Então, os dois coisas é. têm que acontecer, uma plataforma dessa, é. uma forma mais leve para tratar esse assunto. Para falar e discutir, né? Ter pessoas Isso. que têm já né, esse perfil de, de investir e poder falar de uma maneira muito mais leve, eu acho que é bem bacana mesmo, isso. porque senão não acessa, né? É exatamente isso, isso que você falou, na né? você toca ali, né, o homem só falando, e falando de uma maneira muito técnica, né, isso. então tem que trazer personalidades, mesmo que é a intenção da plataforma, né, nessa parceria, para estar tá aí é muito, muito. É, falando, e vocês também têm essa expertise, está aí cada vez mais incentivando mulheres como eu a estar tá realizando seus investimentos, porque é algo que para mim realmente não é algo que eu estudo, que eu entendo muito bem, então é, eu não penso, eu não, parei, não, não paro para pensar, embora eu tenha aí as minhas, né? Tenho os meus investimentos é, é, é, pequenos, de uma, pequenos no que eu digo assim, eu não, eu não invisto na bolsa, <risos> eu quero investir na bolsa, né? eu não invisto, eu não tenho esse conhecimento, estou buscando uhum. entender estou né, buscando ter assim investimentos mais arrojados. e para isso é necessário falar ter pessoas com expertise como vocês para incentivar inclusive né a entender fazer com que a gente entenda mais e possa se arriscar melhor nesse lugar aqui eu acho que excelente fala Nana desculpa ah, eu estava falando que parte do programa Denise sabe disso é que a gente vai disponibilizar conteúdo de genial o site, nós e tal, faz parte. Vai fazer isso cada mês, mas enquanto é isso, vai ter conteúdo, porque o pessoal no genial tem muito expertise, como você mesmo diz, Daniela. E isso vai começar a alimentar sim. fontes de conhecimento para as pessoas aprenderem. Sim, sim. O Daniela, e uma, um dos objetivos aqui também é falar de estilo de vida, né, então vamos agora a gente uhum. já está caminhando para o final, eu queria que você falasse um pouquinho também, se, você acha, porque você é uma mulher poxa, muito bonita, que se cuida, que está aí arrumada, tá. você acha Deus. que seu estilo pessoal, é. ele, ele ajuda, ou interfere, ou, ou tem alguma influência no seu negócio? Ah, eu acho que as pessoas se inspiram, sim. 90% das minhas, das minhas franqueadas são mulheres. Mulheres empoderadas, assim. Não é aquela mulher que compra a franquia da Bolo da Madre para ir para a cozinha fazer bolo, não. É uma mulher que ela quer se relacionar. É um bolo, ele acessa, né? O bolo, ele traz relacionamento. Então, essa mulher ela se relaciona no seu entorno com o bolo. E eu tenho mulheres assim, de se admirar, na qual eu aprendo muito com as minhas franqueadas. Né? Então, é, eu acredito que interfere, as pessoas gostam, elas, elas se inspiram. Obrigada né, pelo elogio, mas a gente sempre procura estar tá, tá inspirando mulheres, seja através do desenvolvimento pessoal, né, da nossa plataforma, da Bolo da Madre. E eu acho que estilo, eu gosto, eu gosto de roupa, eu gosto de sapato. Né? Eu acho que isso também é um investimento pessoal, você investir na sua imagem, para você sentar numa mesa de negociação para falar aqui, para estar em alguns lugares, para estar realizando o seu network, você tem que estar aí se sentindo bonita né? é, dentro do seu estilo pessoal, eu acho que isso empodera também, isso faz com que sua fala fique até inclusive mais fortalecida. Então, eu acredito que roupas, sapatos, né? é, a moda, né? ela traz aí um empoderamento também. Um sapato mais ainda. E qual sapato <risos> então, você usa mais que... no dia a dia? Ah, eu gosto de sapatos confortáveis, assim, sabe? Eu não gosto de saltos altíssimos. Eu gosto de saltos é, que me trazem muito conforto. né Então, saltos médios, eu já sou alta, então, saltos médios, é, mais quadrados. E eu gosto de conforto, né? E, e eu adoro, a referindo, ela traz, ela tem esse conforto, né? Com seus saltos, com, com estilo, me acessa bastante, me conecta bastante, me conecta bastante assim. Então, é, é esse meu tem estilo. Saltos de tudo sapato. tudo que é tamanho, eu tenho assim, bem altão tem. até o. É, mais vazia, é né? Tem isso. Todos os Não, gostos. e o design das, da Zeferina das é inacreditável, né? Essa coleção está assim, encantadora. Nossa, que é tá a sua escolha de sapatos. Ah, é minha também, escolha, aí. né? Eu escolhi a Mabel, porque hoje eu coloquei essa roupa aqui. Olha hum, hum, aí. Com tons, né? De laranja, que é uma tendência também agora. E a Mabel, ela tem esse salto aqui, tá vendo? Olha, ah, confortável. Tá. Ele não é fino, né? Aquele salto fino, ele traz um conforto aqui. Não é o salto altíssimo. E o design né, gente? Ele é todo de tela, abraça o seu pé com essa pérola aqui, né? Com essa meia pérola. Então, traz assim um estilo maravilhoso, confortável. É para a roupa, eu adorei, tá muito linda, e ela tem várias cores, ela tem preta, mas por conta da roupa de hoje, né, <risos> que para estar aqui, <risos> eu tô com a Mabel. Escolhi essa cor, uma cor também tendência, né, o coral, e essa brincadeira com o pink do Zeferino, ficou super bonita nessa, nessa peça, então é minha peça de hoje. Obrigada, <risos> não, é, não? Não, Mabel. Gostou? Gostou, vamos... Denise? Estamos com muito orgulho nos nossos sapatos, viu? São tudo feito ah, na mão, né? A gente sim. tem artesanais que faz isso com sim. muito amor, muito paixão, e a gente sim. sempre está tá feliz quando alguém como você está gostando dos nossos ah, sapatos. É. Ah, é um prazer, um prazer realmente também. vestir, estar tá aqui vestindo o Zeferino, né? Nessa, nesse movimento aí. A coleção está muito bonita. gente queria... Eu queria muito agradecer a presença de você, oh, Daniela, porque, assim, admiro muito uh, é, as mulheres que são bonitas, que se enfeitam, que botam um sapato bonito, que botam uma roupa bonita, eu acho tudo muito legal, mas isso é mais legal ainda quando vem uma mulher que tem muita coisa a dizer, sabe? Muita coisa a falar, a construir, muita gente para empregar, muito investimento para fazer, isso eu acho que deixa a mulher mais bonita. Estou falando do fundo do meu coração. Porque, assim, tem mulheres bonitas que a gente acha que é bonita, mas que não. Tem um discurso Sabe? mais vazio, uma... né? Isso. É, então eu acho assim: eu acho que essa coisa da beleza, do se arrumar, do estar tá? com um sapato bonito, com um cabelo bonito, assim. Isso é a cereja do bolo, vamos usar aqui é uma metáfora, é a cereja do bolo em cima de uma mulher é, que sabe o que está fazendo, que sabe o que está falando, e, e, e mais importante, que sabe que tem que estar tá sempre aprendendo, porque a hora que você achar, Daniela, é. que você já aprendeu tudo que você tinha que saber, parou, sim, né? Sim, sim. Ah, não, é o tempo todo, é aquilo que eu falo, a gente se desenvolve o tempo todo. Estava falando para o Nana ali, que eu falo... Nana, às vezes eu, eu, eu acordo com um revólver na minha cabeça, eu levo soco no estômago todo dia como empreendedora. É, é. aprendizado o tempo todo. É, é uma provocação aí. diária. Eu falo assim, é todo dia aí. tem uma provocação. A vida de empreendedora é então, só em cima é de salto mesmo. Só em é. cima de um salto para você aguentar mesmo aqui esse, esse, essa brincadeira, luta, digamos. Né? é uma luta é uma diária luta. mas é uma delícia também né que tá no sangue a gente gosta isso. né Nana, aí, você é mais do que estreia. ninguém não isso aí assim eu tô muito feliz estar aqui com duas mulheres bonitas poderosas falando sobre investimentos né que é um assunto que para mim eu, eu gosto muito desse jogo brincadeira de investimento e todos os Sim. elementos e eu acho que é um negócio muito bacana, porque você se, se, se sentem realizado né? Quando você está com o objetivo, seja investimento, e vê o negócio cresce. Ou mesmo que nem sempre que cresce, você aprende, entendeu? Aprende. Então é isso. Então, eu acho que é forte. A gente quer trazer isso muito mais forte é, para o mundo, né? Para as mulheres que se inspiram com o lifestyle Zé Felino. A gente quer trazer essa parte também para eles, porque além de a gente quer que eles se, se sentem parte da nossa lifestyle, a gente quer ajudá-los também, tomar conta da, da, da vidas deles, né, não, não tem nada melhor Sim. do que através de investimentos, né, mundo de negócios uhum. tal, e trazer exemplos é, como você Daniela e também Denise, né, para que eles conseguem ver que, putz, olha aí uma mulher forte, construindo uma, um grande negócio, crescendo, 70 lojas, algo como bolo, quem, quem imagina, né? Que o negócio de bolo poderia ser um negócio é. tão, tão forte assim, sabe? É, é um produto Parece que simples, acessa. né? Aquela coisa, é. O é. todo mundo faz. Mas, esse, mas é isso, é. é isso. É o simples na hora que você atua nele de uma maneira diferente, né? Você tem que ter um olhar completamente diferente para isso. E... isso aí. Ah, mas a Denise, olha, eu aprendi sigam né, o canal da Genial, porque assim, a Denise tem uma leveza para falar de investimento. É uma delícia ouvir a Denise. Está é, sendo aprendizado né, acompanhar a Denise com os vídeos da Genial. E acessa, porque é uma mulher falando com essa expertise muito bacana, Denise, você poder ah. contribuir né, com, esse, com essa educação financeira. Parabéns. Você fala de uma maneira muito gostosa e tem sido aprendizado né, tá ali Ai, na plataforma, então entendendo é um pouco mais. No sim, então você sou. Você é uma nova inscrita tô... no nosso canal. Sim, sim, sou uma nova inscrita. <risos> Muito bem. Lara, você se inscreve também. Você não é mulher, eu falei que tô querendo trazer mais mulher no, no vou, nosso eu vou, canal. Eu, mas vou... eu vou escrever, eu vou escrever. Eu deixo. Isso, vou, vou, vou. E cada mês a, a gente eu... vai estar tá aqui. Talvez eu não vou participar, sim. mas vai ter outras pessoas participando. É. Let's Talk Pink, sabe? E Exatamente. aí Daniel vai fazer essa condução maravilhosa dela, tal, trazendo o povo dentro do mundo de investimento. Aí a gente fala um pouco de estilo. É um parceria. No, no começo não parece tão, tão, tão normal, né? Quando alguém fala, eu me lembro quando a gente estava propondo, né? O povo fala, mas sapato, moda, financeiro, eu falei, é! Entendeu? Hum. Faz todo sentido <risos> depois que você alguém te conta como. Aí, genial, topou e está aqui, entendeu? Ótimo, muito super obrigada. Daniela, brigadão, viu? um beijo para você. Ah, Eu que agradeço, foi uma honra participar, Denise, muito obrigada, um beijo, viu? Nana, obrigada. que delícia, obrigada pelo convite, uma honra, reforço, abrir obrigado, esse episódio Daniela. aqui, primeiro episódio. Obrigado. Nana, brigadão, é, querido. Né? Obrigado, até a próxima, para todo mundo lá, obrigado para participar, Let's Talk e Let's Talk Pink. Obrigado, gente. Pink. <risos> gente, a você de obrigada. casa, muitíssimo obrigada. Deixe o seu like, se inscreva no canal, clique no sininho, compartilhe esse vídeo com as suas amigas empreendedoras, investidoras, todo mês a gente vai estar aqui. Vai ser, a ideia é trazer sempre mulheres é, empoderadas, é, empreendedoras, investidoras para conversar com a gente. O Nana pode entrar a hora que ele quiser a porta Obrigado. está aberta, Obrigado. pode aparecer a hora que você quiser, viu, Nana? <risos> Obrigado, Denise. Obrigado <risos> pelo convite. Obrigado mesmo, de coração. E a é você de casa, apareça todos os meses, vai ter sempre um papo gostoso aqui pra gente. Um beijo, gente. É, muito tchau. legal. Aí, tchau. Tchau, foi um prazer.